Olá, amigos do canal BR News, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex e essa é a matéria da semana. O Brasil é um país de tamanho continental, com vários tipos de geografia. Isso se reflete nas nossas estradas. O Brasil possui a quarta maior malha rodoviária do mundo, cerca de 1.720.700 km de estradas e rodovias. Dados esses de 2019. sendo assim, as estradas passam por vários tipos de relevo e muitos desses relevos são íngremes, pois passam por regiões de serras, montanhas e relevos muito íngremes. O Brasil tem cerca de 3,2 milhões de caminhões operando nas ruas, estradas e rodovias desse país, sendo a, ainda a principal forma de transporte de produtos para consumo interno e exportação. Segundo o site do Estadão, o Brasil teve a sexta maior produção de caminhões do mundo. Com o crescimento da agronomia, produção industrial, logística e outras áreas, a importância dos caminhões e dos caminhoneiros é fundamental para a economia do país. Entretanto, a malha viária do Brasil é bastante desafiadora para os profissionais da boleia. Estradas ruins ou sem estrutura alguma, estradas em lugares inóspitos, e quando as estradas têm uma ótima condição, o relevo, a geografia não contribuem. Estradas com grandes trechos de descida colocam os caminhões e caminhoneiros em situações extremas. Caminhões carregados com toneladas de produtos em longos trechos de descida levam os freios a entrarem em colapso, levando à perda de eficiência dos freios e ocasionando graves acidentes que ceifaram diversas vidas não só dos caminhoneiros, mas também de outras pessoas que usam a estrada e estão expostas a estes riscos. Com o objetivo de minimizar esses acidentes e, por consequência, o número de vítimas e os prejuízos causados por esse tipo de acidente, no final dos anos 2000, no trecho de serra da BR 376, na ligação entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina, foi construída a primeira rampa de escape para caminhão no Brasil seguindo um conceito criado nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 60. As áreas de escape são construídas num ponto estratégico das rodovias, principalmente em declives, proporcionando uma alternativa de escape e frenagem segura para grandes veículos como caminhões e ônibus, quando os mesmos apresentam falha no sistema de freio. As áreas de escape geralmente possuem por volta de 100 metros de comprimento 5 metros de largura e 1 metro de profundidade. Possui uma leve inclinação e é preenchida por misturas de terra, argila expandida, vermiculita, sinazita e brita. Possui também um sistema de drenagem que impede que cargas líquidas derramadas dos caminhões entrem em contato com o solo, contaminando o meio ambiente. Esse material, depois de coletado, é armazenado em uma caixa, sendo em seguida retirado por funcionários da concessionária. No Brasil foram construídas as seguintes áreas de escape. Na BR-277, km 37.9, pista sentido litoral na Serra do Mar, em Morretes. BR-376, também no Paraná, no quilômetro 667.3, na Serra do Marica em Guaratuba. Rodovia Anchieta no quilômetro 42, BR 376 também no Paraná, quilômetro 671.7 também em Guaratuba. Rodovia Anchieta, quilômetro 49, BR 116 quilômetro 353 em Miracatu, São Paulo. BR 146, na altura do quilômetro 87, em Serra do Salitre, Minas Gerais, no Alto Paranaíba, próximo a Araxá. É possível afirmar que desde a instalação do primeiro dispositivo em 2018, milhares de vidas foram salvas, direta e indiretamente. Se gostou dessa matéria, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito. Até a próxima!